Olá amigo internauta, estes são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição desta quinta-feira. A Secretaria Municipal de Administração, por meio do Núcleo de Assistência aos Servidores, está abrindo inscrições para a terceira edição do projeto Amigo Estou Aqui, voltado para orientar os servidores próximos da aposentadoria sobre a finalização de seu ciclo profissional. O Auto Tietê registrou o crescimento de 9,39% de roubos de veículo no primeiro semestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2021, segundo o um levantamento divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo essa semana. Foram 89 ocorrências a mais registradas nesse ano. Agentes da Honda Ostensiva Municipal localizam motos roubadas e drogas durante patrulhamento pelo bairro Jardim Maitê. Eles encontraram em uma mochila 75 papelotes de cocaína, 92 de crack, 65 papelotes de maconha e 19 pinos de skunk. E saiba tudo sobre os preparativos dos times paulistas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até o próximo vídeo.